a a gente vai em que a gente vai de buggy e a gente vai, eu vou gravar ao longo até a gente vai nas prédios porque vai, ser vai ser massa muito... Oh, muito bonito aqui, é muito legal Ai, mesmo eu tô com muito medo mais tempo que eu não vou no ponto tá? aqui estamos então nas falésias de bebê e Muito bom, vem aqui para fortalecer. Ah, o desafio é subir nessas dúvidas. E aí, meu povo, o que vocês acham? É lindo ou não? E aí, meu povo, vocês acharam lindo? Se vocês acharam lindo, bota um comentário aqui embaixo que é muito, muito, muito, muito lindo, muito bonito. O Labirinto de Areias Coloridas é uma APA, ou seja, uma área de preservação ambiental conhecida internacionalmente. cenário de novelas como Final Feliz, Tropicaliente, A Primeira Abertura do Fantástico, A Malhação de 2017, Sanção de Areia Calvinha em Série bíblica da Record. Nesse Labirinto a gente encontra até 12 cores de areias naturais. Desde a areia preta, o amarelo claro, o amarelo ouro, laranja é a cor predominante. A gente vai encontrar ele cinza, vermelho até a areia rosa. Encontramos. Criança, voltei, a minha vida. Muito bom, gente, muito bom. Como a gente não pode entrar na gruta, a gente vai ver por cima, então, a gruta, muito bonita mesmo. Teve alguém que não queria, não estava muito animado de andar de bugue, falando, falou, não, eu queria ficar na praia e tal. Então, vai, mas o que, é que ela achou desse passeio? <risos> Gente, é muito bom! É, gente, tá, gente. Eu me arrependo de aqui. É porque eu coloquei a expectativa lá. O homem voando ali. Ah, aqui, eu vou me ensinar. Aí. Ok. Vamos agora, vamos cabelo. gente é E tem a moça o primeiro. Gente, é muito bom. Ele faz com ele. Foi porque na verdade esse passeio, que eu é visto no Youtube, que era um passeio sem emoção o um passeio por foi mostrando na parte oeste do Fortaleza, não né? esse aqui Kumbuku, Com na praia de Kumbuku Kumbuku? É. e aí, eu acho que é esse nome e aí, foi... Casa, assim, a gente estava uh, vendo assim, a gente descobriu até onde a casa de praia uma luz de Seira, né, uh -huh. a casa que ele lá. ele é tem muito, aqui casa muito, muito, muito, muito, muito, muito bom é muito bom mesmo, gente. Aproveita. Se você vem aqui é. a paparede, aproveita e vem aqui. Vai de boa, que é muito bom. Vale nunca pena não.